Feliz Tchuguadinha! Eu vou responder uma, um questionamento levantado sobre o controle de tração e, que eu não comentei inclusive numa análise de queda e vale a pena o papo porque é uma coisa que eu já falei para vocês antes HFW informática do seu computador que necessita manutenção Beleza, agora eu posso continuar O contato tá aqui embaixo Eu... no vídeo eu não comentei eu fiz um vídeo já Dois, na verdade, esse aqui que tá no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo. E tem um quando eu fui fazer o teste da BM, que eu falei até que eu encontrei o Tom Sykes lá, fiz essa mesma pergunta no Mundial, falei, pô, e aí, quando vocês correm, controle de tração, vocês ligam e tal? E ele falou, né, assiste o vídeo aí, eu tô falando resumido, ele falou, não, a gente não desliga, a gente briga com ele pra não deixar ele atuar. Então esse é o resumo da, do, do vídeo, mas tá bem mais completo esse vídeo que eu explico. E aí a galera perguntou se realmente o controle de tração teria salvado lá. É, o controle de tração teria ajudado bastante na situação, porque ela iria até um certo ponto, iria retornar, ela não sairia tanto do jeito que saiu, aquela esmirilhada que deu, certamente não ia fazer. Talvez eu ia mandar um up e já volta, sabe? Um negócio um pouco mais tranquilo. Não quer dizer que não vai acontecer nada, mas mais tranquilo. Por quê? Porque eu usaria numa atuação bem mais baixa, que seria o 1 nas EX6, né? Então tem 3 níveis, eu usaria no 1. Só que tem um problema nas 600, o que é totalmente diferente na mil tá? Na 1000 andar sem controle de tração é loucura, então se você anda de 1000, anda com controle de tração, tá, é, caso isso é errado, não andem sem controle de tração, andem com controle de tração. Na 600, tá na rua, pode andar com controle de tração sistema r 36 pode andar um ali para ajudar bastante. Na pista, por que, que a gente evita na 600? Porque as 600 não tem um torque igual ao da 1000, só que na inclinação que eu tava, do jeito que eu tava, o torque ali até de uma R3 ele fica perigoso. Tá? porque é o área de contato do pneu que está bem menor ali, e qualquer é, coisa que aconteça, qualquer pilo, pode ser o vai. O problema é que toda vez que eu andei com o controle de tração, ele me roubou tempo no relógio, então você fica mais lento, porque não parece, até você olha no plano, você não percebe tanto, você escuta mais pelo motor, só que ela acaba é, diminuindo os dados. se for andar em coletivo com o controle de tração ligado, na própria reta ele já vai atuar, por causa daquele monte de bump então às vezes até ali ele dá uma toada, então ela dá uma quebrada na velocidade. E aí o tempo não vem. E seis... na 1000, tudo bem, ela compensa que ela é muito mais forte, mas na 600 é pior. Então assim, é... eu acredito que no meu retorno, talvez eu possa experimentar colocar o um motor de tração ali pra ver. Até pra sentir um pouco mais seguro, né? Porque até então, se tem, vamos usar. Mas é... do que eu andei esse tempo todo, que são praticamente... 2013, 2021, é... 7. 7 anos, 7 anos de 600, não é nem 8 nem 9, são 7 anos de 600 aí andando. Então assim, eu tenho um pouco a mão, tudo bem que a minha 3M, ela tem mais top, eu já mostrei isso pra vocês também, quando eu passei a eu Elvira, eu comparei com a e tal, nos gráficos, tudo mas é, mesmo assim não é um torque tão absurdo, então dá pra você segurar, mas teria ajudado sempre. Então quem tem essa dúvida do controle de tração, teria salvado? Eu acredito que teria salvado também. Só que aí foi o ano inteiro sem usar o controle de tração no seco, só usando na chuva, que na chuva eu não deixo de usar o controle de tração, eu uso mesmo e já era, que para mim eu não ia usar o controle de tração, entendeu? Então agora é uma possibilidade de testar mais o controle e talvez falar o que o sexo me falou, por exemplo. Que é não deixar ele atuar. Então, se eu estou deixando ele entrar muito, é que eu tô. Olha quantos erros eu cometi. Né? E aí é isso que tem que ver. Só que às vezes que o controle original, dependendo do, do, do, do da termina... da determinação do módulo de fábrica, ele atua muito mais cedo, entendeu? Então se tivesse mais níveis, tipo, vai cinco níveis, seria mais interessante essa. Diferença de cada level, vai a gente tá falando vai um motor de tração de três níveis que é maravilhoso para vocês. Estou falando de pista, tá? Porque para o é maravilhoso, mas uma pista você tem três levels, então, é como se fosse uma suspensão original, você tem cinco levels é como se fosse uma Owens, vai você tem muito mais possibilidade de, de ajuste. Então, a tua é, em 14% de 20%, ele atua em 7%, 8%, então você tem um pelo a mais. Mas é questão de adaptar com as x6 e experimentar. Eu andei algumas vezes só. Eu gostei, só que não veio tempo, por isso que eu parei de andar, porque daí vem mais tempo. Mas a gente pode mudar a nossa pilotagem. E é aquilo que eu falo, a gente está em constante evolução para aprender. E, de repente, amanhã eu falar, ô oh, usa assim, assado, do jeito que eu fiz aqui, trabalhando nesse ângulo, fazendo assim, ajuda, com certeza eu vou falar para vocês. Então, eu tenho um, um pedaço de um, de um vídeo aqui que eu andei em Tuiuti. E por que que eu usei para testar? Porque como é tudo curva 180, a pista tem muito bump, então fatalmente o controle atua lá. Tá? <tose> aqui, por exemplo você tem a curva principal aqui que é a, a, a curva 1, um, né? que é onde fica a galera dos box aqui, ó. e aí você vai para uma curva fechadinha aqui dependendo, ele já teria que estar dando uma atuada mas não atuou, então você vê que ele não achou necessário aqui nessa saída ele dá uma atuada você vai ver uma pouco embaralhada do motor ó. se você não vê você vai ouvir nessa porque saindo aqui você tem um bumping e aí ela vai fazer, ó. viu, Bruno? É isso aí. Então o controle, ele dá essa segurada. Então ele dá essa segurada. E quer queira que não, essa, esses cortezinhos que ela faz, ajuda a, não entender paular lá pra traseira. Então, filhos, é uma possibilidade. Tem que testar para ver. Mas eu acredito que teria salvo assim, porque eu já andei aqui sem controle, com controle. E sem o controle é muito mais rápido. Então teria salvo, só que o tempo teria sido um pouco mais alto. Aí a questão de agora eu tentar trabalhar o controle de tração para ser um aliado e me adaptar numa nova pilotagem. Vamos ver. Aí só voltando para a pista agora no próximo e testando. Mas eu achei legal a forma que vocês perguntaram. Eu acho bem bacana esse, esse tipo de interação. Eu também pensei nisso. Então agora vocês fiquem sabendo aí que certamente ele é me salvado. Usem o controle de tração. Por favor, vocês não estão competindo, não estão fazendo. Pode usar de controlitação e sejam felizes que ele tá aí para ajudar vocês. Maravilha? Diferente do ABS, né? Porque o ABS eu fico nervoso, então o ABS ainda não é. Depois no frente pode ser que como... eu Agora não, ainda não. Então a controlitação pode usar. Beleza? No mínimo. Você tem 5 níveis? Usando 3, 2. Tem 10 níveis? Usando 4 para baixo. Tem 7 níveis? 3 para baixo. Beleza? Eu vou falar, por exemplo, a exadeira lá do, do GAM que eu gosto. Ali eu ando A2. Acho ali, quando eu andei, a 2 eu acho fantástico, a A2 eu acho luxuoso. E a BN, a nova, eu andei nele, que você tem menos, né? Eu andei ela no 1 e 0, 1 e 0, é. Eu andei um pouco no 1 que eu gostei bastante e no 0 que eu achei sensacional. Na CBR eu não lembro o que a gente deixou ali. Mas é isso aí, eu sempre deixo na minha tatuando um pouquinho. Nas 600 é uma novidade, talvez eu tenha que começar, se eu começar a ficar muito raro decore uma vez que eu não posso mais pancar as costas do que eu panquei, talvez eu vou ter que me adaptar e mudar totalmente meu style, mais uma vez. Tchau, galera filhos, agora sim, um beijo a todo mundo aí, ai, ai! Até o próximo vídeo, em bloquinho, eu não posso fazer movimentos rotacionais